Glória a Deus, glórias ao nosso bom Deus, vamos começar mais um, mais um nosso jejum com palavras do reino em nome de Jesus, amém? Para quem não sabe, nós, nós estamos com o propósito de ler toda a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, uma porção a cada domingo em jejum, amém? Então, que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a nossa vida, mais uma vez, mais uma manhã, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Pega sua Bíblia e abre Gênesis capítulo 13 e vamos fazer a leitura dessa manhã de jejum, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 13. 13 E antes de nós lermos, eu peço a você que faça aí a obra do evangelista, clica no botão do like, deixa um comentário aí, um testemunho, uma sugestão, é, uma pergunta acerca do texto, mas interaja com a gente aí nos comentários e também compartilhe o link da live para poder nos ajudar a trazer mais pessoas que estão tá com a gente aqui a meditar na palavra do Senhor em jejum todo domingo às 6 e 10 da manhã. Amém? Faça a salva do evangelista, te peço, em nome de Jesus. Deixe aí sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 13. Se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo. Amém? Gênesis capítulo 13 diz assim. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Levando sua mulher e tudo o que tinha. E Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Negev para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que. Dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor, e também Ló que tinha, e, e também Ló que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não poderia subsistir, sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e neste tempo os cananeus e os perezeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não estava toda a terra diante de ti? Rolte que a parte de mim, se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então, então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até chegar a Zoar E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois, se de, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e e olha, desde o lugar onde estás para o norte, para os para o sul e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contada o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra e no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei a ti. Então mudou Abraão, então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manhã em Hebrão, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Então essa é a leitura da nossa manhã, dessa nossa manhã em jejum, Gênesis capítulo 13, onde que fala da separação que teve entre Ló né, e Abrão, quando eles saíram da terra da sua parentela, quando Deus chama Abraão e Ló também foi junto com ele, e eles começaram a ficarem, ficar com muitas posses, ficarem muito ricos, com muitos gados, e não poderiam ficar muito junto à terra, não poderiam sustentar os dois. E eles tiveram que se separar porque os seus pastores, os seus empregados, estavam brigando porque não tinha espaço para os dois. E o que destaca aqui é que Abraão, para terminar com a contenda, ele pediu para eles se separarem, mas que, que Ló escolhesse um lugar Deus, é, Abraão deixou que Ló escolhesse o lugar para que não houvesse mais contenda. Ou seja, que nesse exato momento ele foi um pacificador. Ele escolheu é, deixar a escolha para Ló para que não houvesse contenda e eles pudessem separar em paz e cada um ficasse com uma terra em paz e assim quando, quando continuasse a, a, a, os seus trabalhos sem sem se sem, sem brigas né sem, sem contendas porque a Bíblia diz que Deus não se agrada né? da contenda entre irmãos e o destaque aqui é é da é do coração de, Abraão, de, de de Abraão de deixar né o seu deixar ló escolher o lugar mas depois mais para frente a gente percebe que por Abraão ter esse esse coração bondoso de deixar lo escolher o um lugar melhor que ele quisesse ir, né? Deus o abençoou grandemente no lugar para onde ele foi. Aleluia! Porque, na verdade, ele exerceu a sua fé. Né? Seja para onde for que Deus o mandasse, ele tinha certeza que Deus ia prosperar. E assim foi. Portanto, Deus vai dizer para ele que toda a terra que ele estava ali mostrando para ele ali, Deus daria toda essa terra para ele, e também seria numerosa a sua descendência, amém? Como eu sempre digo, todas as manhãs de jejum que a gente lê a palavra, não é uma pregação, é somente a leitura da palavra, para a gente ter um momento de comunhão com o Senhor, e fazer uma leitura né, da Palavra de Deus em jejum, com esse propósito nosso de ler toda a Escritura Sagrada de Gênesis Apocalipse em jejum, uma porção a cada domingo, às 6 e 10 da manhã. Amém? Então, cumprimos o nosso propósito dessa semana. Está aí Gênesis capítulo 13. Se você quiser fazer alguma pergunta acerca do texto, faça. Em nome de Jesus, escreva aí nos comentários. Depois eu vou responder a todo mundo. Se eu não responder agora é, ao vivo, responde respondo depois em off, responde respondo depois que tiver gravado, mas deixa aí uma, uma pergunta acerca do texto. Qualquer dúvida que você tiver, mas deixa aí seu comentário para você interagir com a gente nessa manhã de jejum com palavras do reino. Amém? Graças a Deus. Aleluia então é isso, antes de nós orarmos eu peço a você que faça a obra do evangelista clica no botão do like se não for inscrito, se inscreva deixa seu comentário e também compartilha o link da live para que mais pessoas possam estar conosco na próxima vez em jejum lendo a palavra do Senhor amém? Glórias ao bom Deus Senhor Deus amado Deus querido muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos permitido mais essa manhã de jejum ler a porção da Tua Palavra. Nos alimente com a Tua Palavra, nos alimente, Senhor Deus, com as tuas Escrituras, porque a Sua Palavra é verdadeiramente bebida, a Sua Palavra é verdadeiramente alimento para nossas almas, Senhor. Pai querido, Pai amado, nos fortaleça, Senhor Deus, física e espiritualmente, também mentalmente na Tua presença. Nos dê força, resiliência e sabedoria. Para continuarmos, ó oh Deus, nos teus caminhos, nos alimente sempre com a tua palavra, Senhor. Abençoe nossa manhã de jejum, jejum com palavras do reino, jejum é, alimentados com a tua palavra, Pai. Abençoa cada um que está de jejum conosco nesta manhã e aquele também que não pôde, Senhor Deus, que pode estar também sendo ricamente abençoado para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém graças a Deus aleluia glórias ao bom Deus então espero você mais uma vez no próximo domingo às seis e dez o nosso jejum com palavras do reino Amém que Deus possa fortalecer nossa vida espiritual mais e mais e assim né em contrapartida também é fortalecer nossa vida mental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 Em nome de Jesus, amém, fica na paz, até a próxima manhã de jejum com palavras do reino, amém, fica na paz, o que o Senhor te abençoe, rica e poderosamente, glória a Deus.